Exercícios para você fazer em casa ou mesmo na sua academia. Eu sou o professor Emílio Júnior e vou te mostrar. Nós iremos fazer esses exercícios. Claro, basta um minuto de cada exercício para você já sentir os benefícios. Nós iremos utilizar dois pezinhos, caso você tenha garrafa PET, também pode vir a utilizar suas garrafas PET cheias de água ou areia. Aqui eu vou utilizar o meu peso, então pegando meus dois pezinhos, o primeiro exercício que eu vou trabalhar nessa nossa rotina de hoje são exercícios para melhorar não só nossos ombros, mas também as costas. Fazendo o seguinte: pés paralelos, a largura do quadril, projeto o peitoral à frente, contrai o abdômen, estufa o peito e eleva os braços lateralmente. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, vamos embora, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechamos esse exercício aqui. Claro, se você não consegue dar conta de fazer todos esses movimentos, não tem problema, você vai fazer dentro dos seus limites. Mas aqui eu fechei uma média de 30 movimentos deste exercício. Vamos agora Segundo exercício, segundo exercício eu quero trabalhar bem a região do abdômen, ainda utilizando os dois pezinhos. Como nós iremos fazer isso? Eu vou primeiro deitar assim, de costas, pegando ambos os pesos. Elevo, estico os braços e faço somente esse movimento aqui. Ó. Tirando as costas do contato com o solo, contrai o abdômen e volta sempre os braços estendidos volta vamos lá 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saíram 20 repetições. Lembrando, abdômen, não há necessidade de fazer aqueles aquelas contagens intermináveis, não, não há necessidade disso, você pode fazer o abdômen dessa forma, sentiu, contraiu bem, legal. Vamos ao próximo, o próximo exercício que eu vou demonstrar nessa sequência de exercícios que você pode fazer em casa ou na sua academia ou no parque, onde você estiver, é o exercício para trabalhar as costas, tirar aquela gordurinha localizada dessa lateral aqui, de maneira bem simples, ainda utilizando os dois pezinhos. Peguei os dois pesos, ambas as mãos, elas vão estar nas laterais do meu corpo. Então você tem que manter suas mãos assim, nas laterais do seu corpo. Você vai dobrar um pouco as pernas dessa forma, assim, vai projetar o seu peitoral à frente. Desta forma, inclinando um pouco o seu tronco. Ambos os pesos e as palmas das mãos voltadas para frente. A palma da mão voltada para frente. E você só vai fazer esse movimento aqui ó, encolher o abdômen e dobrar o cotovelo de forma que o peso venha bem próximo do seu umbigo, estica a frente. Peso bem próximo do umbigo, estica a frente. Só esse movimento ó.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 19, 20, 21, 22, 23, 24, vamos fazer 25, 25 repetições. Professor, por que parou em 25 repetições? Bem simples, parei nas 25 repetições, foi quando eu realmente comecei a sentir a musculatura das costas, do abdômen e da minha lombar já sendo bem trabalhado. É isso que vocês têm que entender. Vocês vão parar no momento que vocês sentirem aquele desconforto intenso, aquela queimação, aquela dor e muito desconforto. Aí você para, tá? Bem simples assim, mas tem que ser sempre a liberação do seu médico. Isso é o mais importante. Vamos trabalhar agora? Trabalhamos um pouco membros superiores. Agora vamos trabalhar um pouquinho as coxas? As coxas nós vamos fazer o seguinte, vai pegar ambos os pesos com as suas duas mãos, abrir as suas pernas mais largo do que a largura do seu quadril e vai colocar, projetar ambos os pesos à frente, assim, à frente. Vai descer lentamente, dobrando a perna e volta à posição inicial, desce e volta. Dois, três, quatro, cinco.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 10. Voltou à posição inicial, sentiu as suas coxas? Tem que sentir bem as coxas para que você consiga resultados eficientes. Mais um exercício que eu gosto também de colocar na receita de bolo, aqui do treinamento que dá para fazer em casa ou na academia, são as panturrilhas. Pesos nas laterais, vai ficar com ambos os pés paralelos, a largura do seu mais estreito do que seu quadril. Não precisa ficar trabalhando com. Posso trabalhar aqui, ó, a largura do quadril, como eu posso trabalhar um pouquinho mais curtinho, mais estreito. Vamos trabalhar a largura do quadril. Muita gente tem, tem dificuldade com o equilíbrio. Então vamos lá, ó. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sentiu? Tem que escrever lá nos comentários se você está sentindo mesmo a sua coxa sendo bem trabalhada. Agora, aproveitando que os pesos estão em nossas mãos, vamos fazer o seguinte, projeta o peitoral à frente, contrai o abdômen e faz esse movimento aqui ó, 1, um, para um, dois, dois, três, três, trabalhando braço. Quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete, sete, oito, oito, nove, nove, dez, dez, onze. 11. Fizemos 11 vezes para o braço. Isso daqui, essa, essa dica de treino que eu passei hoje, passo a passo, é para que você consiga entender que não há necessidade de mil exercícios diferentes todos os dias para você conseguir obter resultados. Se inscreva no canal, até nosso próximo encontro!